Olá, seja bem-vindo. Está Começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Lançamento da nova versão do game Futuro em Jogo atrai centenas de crianças e adolescentes ao estande do TRT no Multiação. Ai, eu ainda estou meio... aprendendo ainda a jogar, mas é muito legal. Discriminação. As formas e os efeitos na saúde de quem sofre é o tema da entrevista em estúdio com a psicóloga e professora do Centro Universitário UNA de Minas Gerais, Maria Inês Etrusco Maciel. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana e também o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A escola judicial do TRT de Mato Grosso realizou a semana jurídica. Palestrantes de várias partes do país puderam compartilhar com os magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso temas para melhorar o atendimento à sociedade. Veja na reportagem. 56 magistrados da Justiça do Trabalho participaram da segunda semana jurídica de 2019 em Cuiabá. O caráter é multidisciplinar, não é falar só de direito. Estamos trabalhando aspectos...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 passou de fase. A nova versão foi lançada na última edição do Multiação, Projeto Social da Fiente e TVCA, e ganhou a aprovação da garotada. A criançada se divertiu aprendendo a fazer boas escolhas, no jogo que traz lições para a vida toda. Ai, eu ainda estou aprendendo ainda a jogar, mas é muito legal. Aprendi o que é certo é errado, obedecer os pais, fazer suas lições.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 que existe outra opção na vida dele, que não é só aquela que ele tem no bairro. Além de aprender se divertindo, os campeões ganharam camisetas do game. Muita ação, muita ação, é o futuro em jogo cheio de diversão. Muita ação, muita ação, é o TRT parceiro da multiação. O Futuro em Jogo pode ser baixado para o computador ou celular de graça. Clique no banner do Game no site do TRT ou procure nas lojas oficiais de aplicativos para smartphone. E a decisão de hoje é sobre um acordo especial na semana da execução trabalhista. A viúva de um motorista morto em um acidente vai receber quase meio milhão de reais. Confira os detalhes.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 Se você ainda não assistiu, acesse o site do TRT Notícias e confira. Até a próxima. Tchau, tchau. Um assunto que causa dor em trabalhadores, a discriminação. Você já foi vítima ou conhece alguém que passou por isso? Para falar sobre este tema, no próximo bloco, a gente recebe em nosso estúdio a Mestra em Psicologia e professora do Centro Universitário UNA de Minas Gerais, Maria Inês Etrusco Maciel. Não saia daí que a gente volta já!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 Você já foi vítima? Ou conhece alguém que passou por isso? Para falar sobre o tema, recebemos aqui no nosso estúdio a mestre em psicologia e professora do Centro Universitário UNA, de Minas Gerais, Maria Inês Etrusco Maciel. Muito obrigada pela participação, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar. Doutora, quando a gente fala segregação, como isso acontece no mercado de trabalho e os danos? A segregação é uma, um movimento muito constante, muito presente na nossa sociedade e causa realmente dificuldades e danos graves na vida dos trabalhadores e de todos que passam por isso. Né? A segregação é como se fosse uma separação de um elemento ou de uma parte, de um todo. Né? É, essa, essa segregação, esse movimento de isolamento de indivíduos, pessoas, com o objetivo de excluí-lo do convívio e, portanto, do pertencimento dos direitos que são assegurados por esses que pertencem àquele grupo. Então, esse que está fora né, ele sofre um processo de discriminação, desumanização, né, de, é, uma tentativa de torná-lo invisível, né, é, fora mesmo da sociedade e, finalmente, é, a própria eliminação desse diferente, desse que não é valorizado dentro dos, do grupo. É o mesmo que dizer discriminação? Por exemplo, branco, negro, o nordestino? É, a discriminação é uma etapa anterior para finalmente segregar. Né? Discriminar significa identificar determinada pessoa ou trabalhador por alguma característica que não é desejável é, naquele grupo dominante. Então você discrimina um traço, ou pode ser uma, é, algo da cor da pessoa, ou mesmo característica física, ou gênero, ou mesma atividade profissional. Então você discrimina esses traços e atribui a eles um valor desqualificado, desumanizado. E a partir daí você segrega num grupo. Né? em que normalmente é um grupo que não, a eles não é dado o direito de se expressar, o direito de falar, o direito de existir com a sua singularidade, com a sua particularidade. Então, é, a discriminação é, está também presente nesse movimento de segregação da sociedade. Algo que está muito ligado a isso é a cultura do ódio. Uhum. Está muito presente no mercado de trabalho? Sim, a cultura do ódio é exatamente a violência que essas pessoas, que muitas vezes têm características que não fazem parte do padrão desejável né, é, e, e, e estipulado por um determinado grupo, então essas pessoas começam a sofrer é, o, afetos né, de agressividade, de ódio, para que elas desistam, é, das suas próprias características, né? para que elas próprias também não queiram se afirmar né? e ter, portanto, os seus direitos também de existir na sociedade. Então o ódio é uma forma de destruição desse outro né? que nós não reconhecemos e não aceitamos, não recebemos como iguais. São diferentes que precisam ser eliminados, que precisam ser combatidos e como se nós tivéssemos que cortar o mal pela raiz. Então, é um, uma forma de destruição dessas pessoas. E para quem é vítima? Qual o dano que isso é causado para o trabalhador? É, a gente é, que acompanha as pessoas né, que, tem, que passam por essa situação é um, é um trauma. Né? Você não se sentir reconhecido na sua individualidade, né, é um, gera sentimento de desamparo, sentimento de insegurança, de não pertencimento é, e que muitas vezes faz com que a pessoa desenvolva tipos de transtornos como, por exemplo, o próprio transtorno do pânico. Né, porque você imagina que são pessoas que passam por um risco para sua própria existência, né, são pessoas que estão em risco. então é, se sentem perseguidas, se sentem é, excluídas de uma sociedade dos direitos, das garantias né? é, e proteção que aqueles considerados iguais usufruem. Então são pessoas que vivem o tempo inteiro num sentimento é, de desadequação, né? de, de portanto, sentimento de depressão, é, de não valorização do próprio eu, porque é, é, é muito comum essas próprias pessoas que são excluídas, elas também começam a se ver com os mesmos olhos daqueles opressores e que são os que excluem e começam realmente a, a se censurar, a se desvalorizar, a se desqualificar e sentir que é, deveriam ser diferentes, coisa que muitas vezes não é possível de ser. Né, não depende da escolha, é, são características, é, é da pessoa, então começa a sentir né, ou mesmo ameaçadas e, portanto, com todas essas síndromes que nós chamamos síndrome do pânico, né, angústia, ansiedade, é, fobia, fobia social, muito, isso gera muita questão do uso de droga, seja o álcool ou outras drogas, né? então a toxicomania, como se fosse uma tentativa mesmo de fuga dessa realidade que é tão é, devastadora, que é uma realidade tão difícil para a pessoa, então que o, o, que essa pessoa acaba recorrendo né, a substâncias químicas no, no, de uma forma de apagar essa realidade e apagar a sua própria subjetividade, seu próprio mal-estar interno. Então a gente vai encontrar depressão, a gente vai encontrar síndrome do pânico, a gente vai encontrar toxicomania como sendo consequências é, dessas situações traumáticas que o indivíduo passa, seja no ambiente de trabalho ou mesmo na vida social como um todo. No ambiente de trabalho, como essa pessoa que está sendo vítima, ela pode identificar que aquele ato, aquela atitude, ela realmente está sendo discriminatória, está sendo um tipo de segregação? Uhum. Normalmente se elege um traço específico da subjetividade da pessoa, né? É... E em torno disso começam a construir comentários, mesmo agressivos, destrutivos, ou isso também pode ser apresentado de uma forma mais leve, mais disfarçada, né? como por exemplo piadas, como comentários é, assim, tipos de piada mesmo, mas que tem uma característica recorrente, é repetitivo. Normalmente a pessoa é reduzida àquele traço, né? Como se isso fosse o mais importante, se destacasse. E, e, e então, assim, a gente vê, vê que há um excesso, né? De, de comentários, de, de, é, de críticas que a pessoa recebe por uma determinada característica, né? Então, é, quando. Um traço passa a incomodar, né? um traço seu pelo fato de você ser mulher, ou pelo fato de você ser loira, ou pelo fato de ser, é, é, vamos dizer, que ter um peso maior, né? Porque nós sabemos que a obesidade também sofre muita discriminação, segregação, sobretudo no ambiente de trabalho, né? Pessoas que, que são obesas ou que têm um corpo fora do padrão, muitas vezes perdem oportunidades de emprego, de trabalho. E, e isso se apresenta dessa forma, assim, é como se aquela pessoa que tem suas potencialidades, que tem suas qualidades, sua capacidade, fosse só vista e reduzida ao corpo, né? E aí, então, é isso que o tempo inteiro é destacado, é dito sobre ela. Isso é uma forma de discriminação, de reducionismo, né, é, e, portanto, dos preconceitos que muitos... Muitos são velados, né? As, é, é, é, por detrás de uma piada, por detrás de um dito, né, ou de um olhar, é, se transmite esses preconceitos. Então, é, é importante que a gente realmente possa detectar o que é uma brincadeira, ou mesmo o, o, o que é a opinião de uma pessoa, né, daquilo que é prejudicial para a vida dessa pessoa. Né? Agora, como combater isso? Porque a doença vai depender de um tratamento específico para isso. Agora, uhum. como combater esse tipo de atitude? Eu acho que quanto mais a gente discutir né, a questão da diversidade humana e cultural, quanto mais a gente abrir mão dos padrões, né, seja padrão de beleza, seja é, padrão de trabalhador, né, quanto mais a gente abrir mão dos estereótipos, né? é, nós vamos poder construir uma sociedade que acolha o ser humano naquilo que ele é. Porque se há algo típico do homem, é a diversidade. Né? É, é, a é, é, é o fato de que nós construímos a nossa subjetividade, né? de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa história de vida, de acordo com a nossa sociedade. Então, o homem ele é flexível ele é plástico, né? ele não vem pronto, ele não nasce acabado, né? ele se constrói. Por isso, nós temos várias possibilidades de estar no mundo e existir no mundo. Então, quanto mais a gente é, permitir, né, consentir com o modo de cada um ser no mundo, é, nós estamos é, é, favorecendo uma cultura do acolhimento. Uma cultura, como se dissesse assim, o sol pode brilhar para todos, há espaço para todo mundo, então nós podemos ser é, brancos, negros, pardos, nós podemos ser magros, gordos, mais ou menos, nós podemos ser homens, mulheres, trans, cis, podemos, é a diversidade humana que não tem como a gente negar né, essa riqueza da vida humana, por mais que a gente queira é, construir padrões fixos, estáveis, do que é o homem, isso a gente nunca consegue, né, isso não é possível, a não ser através da repressão, da discriminação, dos preconceitos, do autoritarismo. Então, combater essas, esses traços da, da cultura e da sociedade é uma forma de criar uma sociedade, um mundo melhor para as pessoas de todos os tipos viverem. Muito obrigada, hoje nós conversamos com a psicóloga, mestre em psicologia e professora do Centro Universitário UNA de Minas Gerais, Maria Inês Etrusco Maciel. Obrigada pela participação, por falar tão bem desse assunto. <risos> Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, numa cidade tão linda, acolhedora e bela, com belos parques e águas. Obrigada. Nós que agradecemos e bem-vinda de novo aqui ao TRT de Cuiabá.